fazer um pedido junto aqui então na padaria você pode ver que tem vários itens vamos pedir aqui então ó 500 gramas de cacetinho de pão francês importante que você pode clicar aqui e aumentar a quantidade Se quiser adicionar alguma observação você vai escrever aqui na opção observações adicionais você escreve né, alguma observação que você precise fazer. Caso contrário, você só vai adicionar ao pedido e vai lá pro carrinho lá em cima na tela. Você vai ver que tem um carrinho né com o primeiro item que você fez o pedido. Se quiser acrescentar mais alguma coisa... Ó, então, por exemplo, aqui a gente clicou na rosquinha de maisena, banhada de chocolate. Colocou a quantidade que você quer, adiciona o pedido... E lá no seu carrinho vão estar os itens que você solicitou. Vamos colocar aqui alguma, vamos botar bolacha amanteigada. Vamos acrescentar esse item para poder fechar o valor do pedido, adicionar ao pedido e finalizar. Fechamos o pedido total a pagar os itens que nós pedimos e vamos continuar. Onde desconto para validar, vocês viram que eu coloquei chegamos, é o valor né, de 20% de desconto até 15 reais na compra que você fizer, que é correspondente à primeira compra, ok? E aí aqui a gente vai poder acrescentar outras informações. Se você precisa ou não de troco, você vai de marcar aqui como deseja pagar, tem todas as opções e nós vamos colocar efetuar o pedido e vai aparecer então a tela seu pedido está feito e a gente vai clicar em OK.